Nós dois pelados dentro do carro Se liga, olha só, eu não vou te ensinar a dançar no TikTok Eu quero te ensinar como você pode crescer o seu perfil no TikTok e ganhar dinheiro Olha só, ganhei R$333,00 essa única comissão aqui Utilizando o TikTok sem ter que ficar dançando se você não quiser dançar Fala comigo, tudo bom ou tudo ótimo? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. E no vídeo de hoje é isso, eu quero mostrar para você como que você pode ganhar comissões, ganhar dinheiro, como que você pode crescer e ganhar dinheiro utilizando o TikTok. Exatamente. Bom, primeira, o primeiro passo de todos aqui, se você não usa o TikTok ainda, eu já quero te fazer um desafio. baixa o TikTok agora no seu celular com o link que está aqui abaixo do meu vídeo, aqui na descrição. Precisa baixar pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo e me chamar lá no meu direct. Falando, Júnior, eu baixei o TikTok pelo link do seu vídeo que eu vou te mandar um e-book meu gratuito totalmente de graça ensinando três formas de você começar a ganhar dinheiro pela internet. É só você me chamar no TikTok, baixar o aplicativo pelo link que está aqui, me chama lá que eu já vou te mandar esse e-book de graça, tá? totalmente gratuito. Bom, mas enfim, né? eu quero te mostrar hoje quatro macetes para você crescer e ganhar dinheiro utilizando o TikTok. E só para você entender uma coisa aqui, por que você deve utilizar o TikTok? Bom, de todos os aplicativos que nós temos hoje de redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e entre alguns outros, o TikTok hoje é o que tem a maior entregabilidade de tráfego orgânico. Como assim? Né? Por exemplo, hoje em dia, uma pessoa com um milhão de seguidores no Instagram, se ele coloca um vídeo, por exemplo, no IGTV do Instagram, ele alcança 40, 50, 100 mil pessoas. Isso com um milhão de seguidores. No TikTok, por exemplo, no meu caso ainda, que estou começando agora, utilizando algumas estratégias que eu tenho aprendido, com a Apenas 3 mil seguidores, eu já tenho vídeos batendo 400 mil visualizações. Vocês não têm noção do quanto que esses vídeos no meu perfil do TikTok está me fazendo vender tanto. Só que tipo assim, né não quer dizer que é simplesmente gravar vídeo de qualquer jeito. tá No meu começo, eu gravei vários e vários e vários vídeos e estava flopando, né que é uma gíria que algumas pessoas utilizam para quando seus vídeos não estão tendo alcance, então eu postava vários e vários vídeos, editava de várias formas diferentes, e os meus vídeos não alcançava basicamente ninguém, tá não sei se já aconteceu com você, você tem perfil no TikTok e não tá conseguindo crescer, coloca aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso. Mas eu não tava conseguindo fazer o meu perfil crescer de jeito nenhum, tá? E aí eu comecei a estudar pra caramba, porque algumas pessoas estavam crescendo, o que algumas pessoas estavam utilizando, quais técnicas eram e tudo mais. Depois de muito estudar, cheguei em um padrão, tá? Que tem feito o meu perfil, vários deles meus cresceram. Vou inclusive falar pra vocês sobre isso daqui. Inclusive tem um treinamento que eu fiz, né? Que não é meu, mas eu fiz, eu comprei. E indico pra quem tá querendo bombar o TikTok e ganhar dinheiro. Vou deixar o link também aqui na descrição desse treinamento, se você quiser saber mais, beleza? Bom, mas qual que é o primeiro macete que eu deixo pra você em relação a isso, para você crescer o teu perfil no TikTok? O primeiro de todos é pegar hype do momento, ou seja, assuntos que estão sendo badalados no momento. Eu tenho um vídeo no TikTok, vai aparecer um print aqui pra você, ó. Eu tenho um vídeo no TikTok, por exemplo, de quando o Big Brother ele estava em alta. Nesse vídeo eu tinha menos de mil seguidores, exatamente. Eu não tinha sequer mil seguidores. Esse vídeo alcançou quase... Quatrocentas mil pessoas, para você ter uma noção. tá Quase quatrocentas mil pessoas. Porque eu peguei um assunto do momento. O Big Brother estava em alta. Todo mundo comentando sobre o Big Brother. E aí eu fui lá e gravei um vídeo sobre o Big Brother. E a parada pipocou. E o negócio começou a deslanchar vários comentários. Não sei quantos mil likes que teve nesse vídeo. E o negócio deslanchou totalmente. Então pegue os assuntos que estiverem sendo badalados no momento. Aproveite para pegar esses assuntos. E converter isso em um conteúdo para o seu vídeo. Para o seu TikTok, para o seu perfil. E automaticamente aumentar o seu alcance, trazer mais pessoas para o seu perfil. O segundo macete, de certa forma, é utilizar uma linha humorística em alguns seus vídeos, sabe? Deixar os seus vídeos, de certa forma, engraçados. Seja você gravando alguma coisa que está acontecendo, fazendo uma pegadinha com alguém, não sei, mas tente usar o humor, porque o humor tem muito... Compartilhamento. Vai até aparecer a palavra compartilhamento aqui agora para você. Quando você utiliza o humor nos seus vídeos, você tem muito compartilhamento. Tem um vídeo também no meu perfil que também teve um, uma taxa de visualizações muito boa, que é um que eu falo que uma pessoa me manda uma caixinha de pergunta perguntando se eu preferiria aumentar 5 centímetros. É, você é, sabe do que ou a cura do coronavírus, né? E a minha resposta foi um pouco hilária, tanto que esse vídeo também começou a bombar. Então assim, linha de humor também traz muito compartilhamento. Quanto mais compartilhamento, mais alcance você tem basicamente, mais resultados você tem também. O terceiro macete aqui que eu quero passar para você já envolve um pouco a parte de ganhar dinheiro com o TikTok. Porque, sabe, só gravar vídeos dançando por si só pode fazer você alcançar muitos seguidores, mas não é o que vai fazer você talvez ganhar muito dinheiro, se você falar no meu perfil do Instagram, você vai ver que eu ganho uma grana bem legal utilizando as redes sociais pela internet, utilizando o mercado de afiliados então, uma dica que eu deixo para você, essa comissão aqui, ó, que eu acabei de mostrar para você que eu ganhei, olha, de 333 reais. Aqui no meu celular, ó. opa, não tá focando, ó. 333 reais que eu ganhei nessa comissão aqui. Imagina você fazer uma comissãozinha dessa todos os dias utilizando o seu perfil do TikTok, por exemplo. Seria interessante pra você ou não. Então qual que é o maior segredo tudo aqui? Ó. Apesar de você utilizar vídeos que tem uma pegada humorística ou pegando hypes do momento, né, assuntos do momento e tudo mais... O que você pode fazer? Agregar, de certa forma, algum valor para as pessoas que assistiram o seu vídeo. De alguma forma, ensinar alguma coisa. E por isso é interessante você pegar algum assunto que você gosta, que você domine. Por exemplo, no meu caso, no meu perfil, eu tento dominar um pouquinho, né? eu tento falar um pouquinho mais, dando dicas de como ganhar dinheiro através da internet. Assim como eu tô falando para você que agora eu também faço isso lá no TikTok. Porque por mais que eu use humor, use assuntos do momento, eu agrego valor para as pessoas. Isso faz com que as pessoas queiram saber mais sobre o que eu faço. E aí vem o um quarto macete que é atrelado ao terceiro. Você precisa fazer que é o que? Na sua biografia do TikTok, você precisa deixar uma biografia chamativa, legal. E lá deixar o link de venda de um produto que você pode vender como afiliado. E o que é um afiliado? Um afiliado é uma pessoa que divulga o produto de outras pessoas e recebe uma comissão. Por isso, sim, você pode entrar no site, por exemplo, da Hotmart, fazer um cadastro, lá vai ter vários e vários tipos de produtos online, você pega o link de algum desses produtos que você quiser divulgar, você ganha uma comissão, geralmente 50% do valor do produto. Então, se o curso é R$300, você ganha 150 reais de comissão, por exemplo, é, de cada venda que você fizer. E basicamente é isso. Mas, se você me chamar, baixar o TikTok por esse link que está aqui e me chamar lá no meu direct do TikTok depois, eu vou te mandar um e-book meu totalmente gratuito também, que ensina como você começar a trabalhar pela internet com a, de forma geral, como afiliado. E se você quiser saber mais sobre como bombar o seu TikTok, deixa aqui na descrição também o link desse treinamento online que eu também fiz, que está fazendo o meu TikTok bombar pra caramba sem ter que ficar fazendo as anciãs do TikTok. Beleza? Então é isso aí, Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo e valeu! <música>